A tecnologia mudou de maneira irreversível a forma com que as pessoas se conhecem, interagem, estudam, trabalham e se divertem. E não demorou para que essa revolução tecnológica chegasse também ao judiciário brasileiro, fazendo com que se pensasse... Em novas formas de comunicação. É, é importante esse trabalho da, da comunicação porque leva para o público em geral essa informação de forma clara e de forma traduzida, não é? Numa linguagem mais simples. Foi pensando em como emplacar resultados na área digital que Cuiabá se tornou a capital nacional da comunicação do Judiciário com a realização da 14ª edição do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça, o Combrascom, o mais importante evento da área no país. Então eu acho que isso veio mais uma vez para agregar valor à comunicação, para mostrar a importância de uma comunicação séria, de uma comunicação que é bem pensada, planejada, estratégica, e que vai, é, e que vai ao encontro do que a população quer, que é a, que é a informação realmente correta. Cerca de 200 participantes de mais de 100 instituições debateram sobre uma forma de comunicação mais eficiente com o cidadão. O mundo está mais rápido, tudo acontece em tempo real, de uma forma cada vez mais transparente. E como a gente não pode mudar o mundo, a gente tem que se adaptar. E por consequência, então o comunicador ele tem um papel muito estratégico nas organizações públicas, justamente para cumprir essa tarefa e, obviamente, zelar pela reputação, pela imagem dessas instituições e fazer com que o cidadão também se sinta mais confiante para participar da vida pública, que também é um aspecto fundamental da democracia. Após três dias de muito debate, o Combrascom 2018 chegou ao fim com a festa que premia os melhores projetos de comunicação. É o Oscar da Comunicação Pública Brasileira, todo mundo fica disputando bastante nas categorias, é todo mundo querendo ganhar esse prêmio e aqui em Cuiabá nós tivemos um recorde de inscrição. Teve categorias que a gente teve mais de 30 projetos inscritos. Isso significa que é muita produção, é muita gente trabalhando e trabalhando duro pelo Brasil para que a população brasileira consiga entender melhor esses órgãos e essas instituições. Um dos vencedores do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça foi a edição do livro Foi Assim, Vidas, Olhares e Personagens por Trás dos Processos Trabalhistas, do TRT de Mato Grosso que conquistou a primeira colocação na categoria Publicação Especial. Nossa equipe está muito feliz, porque é realmente a coroação de um trabalho que a gente fez é, com muita dedicação e durante muitos anos.